Olá, professor Rodrigo. Hoje a gente vai falar sobre áreas de triângulo, tá? Separei algumas questões específicas e eu vou tentar comentar as mais diversas possíveis para auxiliar vocês aí, tá? Falou? Acompanhem na próxima tela. Bom, antes de entrar nas questões propriamente ditas, eu queria trazer essas uh, seis proposições que a gente já viu no material tinha passado para vocês, só que aqui eu fiz um resuminho, tá, ou um resumão. Cada uma das proposições, a partir de cada uma delas, relaciona a área de um triângulo qualquer de acordo com algumas informações dadas. Temos então na 250 a mais tradicional, né? aquela que a gente já viu, que é o cálculo da área de acordo com base e altura do triângulo, tá. Tendo essas duas informações a gente consegue calcular A proposição 251 se refere à área de triângulo em função dos lados Essa aqui é conhecida como fórmula de Heron fórmula de Herão, tá? A partir do perímetro eu conheço os três lados de um triângulo Apenas isso, e é o suficiente para calcular a área Então vai ser a raiz quadrada dos produtos do semiperímetro Pelas diferenças ainda do semiperímetro menos cada um dos lados tá? Como vocês podem ver aí e a proposição 252, a área do triângulo em função dos lados e do raio da circunferência inscrita neste triângulo, ou seja, a circunferência está dentro do triângulo Então basta multiplicar o semiperímetro pelo raio nessa situação A 253 também é uma área do triângulo em função dos lados e do raio R da circunferência circunscrita, ou seja, esse triângulo está dentro da circunferência Nessa situação, então, o produto das, dos lados do, de, do triângulo Dividido por quatro vezes o raio dessa circunferência Lembrando que, pode observar, eu consigo aplicar a fórmula de Heron também Tendo essa, essas, essa, esses dados A 255, 254, aliás, pulei Ela me dá, então, a área do triângulo em função do raio de qualquer das circunferências ex -escritas. aí eu coloquei inclusive um desenhozinho ao lado ali para ver o que é uma circunferência ex tá? Ela fica referente a, a um lado e aí dependendo de cada uma das situações nós vamos fazer, então uh, sem perímetro menos a vezes o raio de a, então se for o caso, neste caso é referente ao lado a, raio a. Tá? Se fosse ao lado C a circunferência, aí ia ter uma circunferência de raio RC, ou em B, raio RB. Tá? Para cada uma dos, das situações. E por fim, a 255, e não menos importante, a gente vai ser bastante útil também: é, permite o cálculo da área de qualquer triângulo conhecendo dois lados e. Uh, o ângulo referente ao ao lado que não se conhece, tá? Essa é a fórmula uh, utilizando o seno do ângulo, ok? Então feito esse resuminho rápido, então aí vamos para as questões. Então uh, agora que nós começando pelas primeiras questões mais simples, a gente vai ter que analisar e, e verificar a qual proposição que, que é o suficiente que eu vou utilizar com as informações que foram dadas eu não vou fazer as três, vou fazer a primeira Depois vocês vão ver que sai muito fácil as seguintes uh, essa primeira aqui vejo que o que, que eu tenho de informação eu, a gente vai sempre partir desse princípio verifica as informações que tem e aí tenta ver qual a proposição que você vai aplicar para poder chegar no cálculo da área nesse caso é um triângulo com dois lados e um ângulo Dois lados e um ângulo. Os três casos é a mesma situação. Dois lados e um ângulo. Eu vou fazer esse primeiro aqui. nós Vamos utilizar a. É a última proposição, eu acho, né? Que se refere, então. A gente utiliza. Vou fazer um... uma troca aqui. Ó. Então, é aqui se refere então, a. lado do lado vezes o seno do ângulo oposto ali. Então vamos aplicar essa relação então, o cálculo da área vai ser igual a vamos dizer assim se nós chamarmos aqui de, de A de B C então esse aqui é o ângulo A okay? então 1 meio vezes B vezes C 12 vezes 10 vezes o seno desse ângulo que faz oposição aqui que vai ser 30 graus. Então, e a aplicação é fórmula direta, não tem muito segredo. Então essa área de triângulo vai ser, posso simplificar aqui, né? 2 então, com 12, um vai dar 6, vai 60 vezes o seno de 30 é 1 meio, então simplificamos novamente, então o resultado vai dar. 30 unidades de área. Simples, né? Essa mesma relação vocês podem aplicar para os demais. Lembrando que aqui, esse 135 graus, na verdade a gente vai pegar esse, nós vamos fazer, trazer para o primeiro quadrante, né? a gente vai aplicar seno. Como o seno é no segundo quadrante é positivo sempre, então a gente pode usar 45 graus usar os 1 meio vezes 6 vezes 8 vezes seno de 45 graus próxima questão que eu separei ela é semelhante ao que nós fazíamos já antes nos outros exercícios então vamos colocar todas as informações aqui, Diz que a área de um trapézio qual a área do um trapézio da figura dados AB igual a 4 metros AC igual a 8 metros então essa diagonal aqui Metros, e a base CD 12 O que acontece aqui Nós Veja o seguinte Para o trapézio nós teríamos que ter Então a base maior, a base menor E a altura para o cálculo dessa área Não temos altura Mas tem um jeito muito fácil de perceber a altura Eu vou trazer uma, uma perpendicular aqui Tá se ela é perpendicular, então aqui vale 90 graus. Aqui como eu tenho por definição que é 30 graus, conforme o valor dado, então, por consequência aqui, tem que obrigatoriamente ser 60 graus. Bom, se aqui é 60 graus, aqui é 30, então isso aqui é exatamente um, a metade de um triângulo equilátero. Nossa, ficou horrível esse meu triângulo equilátero, mas ok. É o suficiente para compreender então que se o lado desse triângulo equilátero de 8, então a metade desse lado vai ser 4 metros. Então nós temos todos os subsídios para calcular a área desse trapézio. Então a área do trapézio vai ser igual a base maior mais base menor, Vezes a altura dividido por 2. Né? Tá? Podemos simplificar aqui então, vai ficar 2. Então, a área total vai ser igual a 16 vezes 2, ou seja, 32 metros quadrados. Saiu fácil, né? Vamos para outra? Uh, aqui eu tenho duas situações Eu tenho uma circunferência uh, Um triângulo com uma circunferência inscrita tá? E aqui eu tenho uma circunferência circunscrita ao triângulo então, São situações parecidas, mas diferentes tá? uh, Aqui eu vou resolver essa questão lá que eu, tenho, uh, aí eu separei duas formulazinhas que nós vamos utilizar aqui Porque eu quero o raio dessa circunferência tá? eu quero esse raio e uh, eu tenho uma fórmula que me dá a, o raio em função do semiperímetro do triângulo e a área porém eu não tenho a área do triângulo mas eu consigo calcular a área do triângulo porque eu tenho os três lados e aí eu vou usar essa primeira fórmula aqui em cima, eu calculo a área depois a partir do semiperímetro eu vou encontrar o raio dessa circunferência, bem tranquilo também. Tá? Então vamos lá, primeira coisa eu vou calcular a área, ou primeira coisa eu vou calcular o semiperímetro, né? Então o perímetro é a soma de todos os lados, 7 mais 8 mais 9, então vai ficar igual aqui 24. Então, o semiperímetro é 12. Tá? Uh, aplicando então na fórmula de herão, eu vou chegar nos, na seguinte área. A área vai ser raiz de 12 que multiplica. Agora, a diferença de 12 por cada um dos lados. 12 menos 7 vezes 12 menos 12. Vezes 12 menos 9 Resolvendo, eu vou ter 12 e multiplica uh, 12 menos 7 Vezes 12 menos 8 Vezes 12 menos 9 uma vez, vamos, uh, multiplicamos aqui dentro do radical e vai ficar o produto desses 4 aqui. Não precisa de calculadora, tá? 4 vezes 5, 20, 3 vezes 20, 60. Vamos fazer então 12 vezes 60, então isso tudo dá zero, vezes 12. Agora duas vezes 6 12, vai 1, 6, 7. 720. Vou ah, só arrumar isso aqui. Raiz de 720. Bom, será que tem raiz? Só organizar essa resposta aqui. Podemos aproveitar inclusive esse produto que nós fizemos aqui para decompor o 720. Eu tenho 12 como 2 vezes 6 E aqui o 60, 6 vezes 10 Então, 2 vezes 6 ao quadrado 10 é 2 vezes 5 E aí temos 2 ao quadrado vezes 6 ao quadrado vezes 5 Transportando isso aqui para cá Nós vamos ter raiz de 2 ao quadrado vezes 6 ao quadrado vezes 5 então o resultado simplificado 12 raiz de 5 uh, metros quadrados não, não foi dado unidade de área tá? essa aqui é a área, a parte mais demorada então é a área do triângulo agora como segundo passo para descobrir o raio então, dessa circunferência, vamos substituir as informações que nós temos, né? o semiperímetro, que é 12, e a área 12 raiz de 5. Substituindo aqui então nessa fórmula, temos a área 12 raiz de 5, o semiperímetro 12 e o raio da circunferência, que nós queremos descobrir. Podemos dividir os dois lados dessa equação por 12, então vai poder ficar simplificado. Então um o raio é raiz de 5. Eu preparei já um desenho, já ilustrei o que pedia para agilizar um pouquinho o processo. Aqui diz apenas o seguinte, que eu tenho um quadrado inscrito num triângulo, esse triângulo tem base 12 e esse quadrado inscrito tem lado 6. Essa, essa figurinha ilustra então e ele pede simplesmente a razão entre a área do triângulo e a área do quadrado. Bom, nós temos então que definir essa área do triângulo e a área do quadrado. A área do triângulo é a base, a metade da base vezes a altura. Veja que eu não tenho está tá incompleta essa informação da altura do, do triângulo. O quadrado eu tenho, 6 ao quadrado 36. Tá? mas a questão é quanto mede essa altura aqui né? para eu poder ter, eu seguir daqui da base até aqui mede 6 né? bom eu consigo aplicar uma noção de, de proporção porque esse triângulo grande aqui em relação a esse pequenininho eles são congruentes veja tá? eu tenho esse o mesmo ângulo como esse quadrado essa linha é paralela à base, então esse ângulo é igual a esse e este ângulo é igual a esse aqui certo? então eles são semelhantes, eu posso aplicar essa seguinte relação, que a base 12 está para 6 que aqui mede 6 também assim como a altura total aqui, que vai ser h mais 6 está para h aí nós vamos conseguir descobrir aquele trechinho produto dos meios pelo produto dos extremos vai ficar 12h igual a 6h mais 36 aqui vai ficar 6h igual a 36 então a altura só a altura daquele triângulozinho pequeno aquela ponta mede 6 cm tá. bom, já que conseguimos esse valor por consequência, nós vamos ter, nós sabemos que a altura total do triângulo mede 12 também. Então esse triângulo, uh, ele fica dentro de um quadrado maior. Agora a gente tem subsídios para fazer a relação. Então a área do triângulo vai ser base vezes altura sobre 2. Né? Então a área do triângulo sobre a área do quadrado. A área do triângulo é 12, vezes a altura, que é 12, sobre 2. Tudo isso dividido pela área do quadrado, que nós já vimos que é 36. 6 ao quadrado. Né? Então, podemos simplificar aqui. Aqui 12 com 2 dá 6. Então, se nem precisamos, vamos escrever assim, 6 vezes 12 sobre 36. Podemos simplificar aqui e então, vai dar 6. 12 dividido por 6, 2. Então, a relação da área do triângulo dividido pela área do quadrado é igual a 2. Pronto. Resolvido, ele aparente. É Parecia ser mais complicado, mas é super tranquilo. Eu vou encerrar por aqui essa sequência, Então, mas vamos combinar o seguinte. Tem uma série de outras questões ainda, está com dificuldade, peça nos comentários do vídeo. Eu vou ficar acompanhando com frequência, então qualquer dúvida, qualquer questão, pode perguntar nos comentários desse vídeo aqui, tá? Uh, Acompanhe o canal e a gente vai tentar uh, produzir mais vídeos sobre outras questões que vocês precisarem, tá? Falou, até mais!